Salve, Pai Oxalá e Babá! Vamos pedir licença a Pai Oxalá Vamos pedir licença a Pai Oxalá Para levarmos a bandeira de Zambi Vamos pedir licença a Pai Oxalá Para levarmos a bandeira de Jesus